Falei, rapaziada, eu tava aqui puto da vida, eu falei, mano, eu vou gravar um vídeo pro canal Porque eu tô com é, projetos novos aí pro canal, e vídeos mais bem produzidos E toda vez que eu posto vídeo, pelo menos ultimamente, como eu fiquei muito tempo sem postar Eles não são recomendados, porque o YouTube, acho que todo mundo já sabe disso Ele não valoriza a qualidade, sim a quantidade Então, se você posta vários vídeos sem, sem qualidade alguma Ele vai te recomendar mais do que o cara que demora é, um mês, mais ou menos, pra postar um vídeo de alta qualidade é, então. Mas enfim, eu sempre demoro pra caralho, tipo, você sempre falar, ah, o Chat demora 10 anos pra postar vídeo, esse filho de uma puta. Aí eu falo, vai se fuder, se eu... Enfim, e aí, é, eu falei: Ah, mano, eu gosto muito de fazer vídeo falando um monte de putaria, palavrão sem sentido, então eu vou fazer um vídeo assim. Mas eu não posso simplesmente pegar o, o gravador de, de voz aqui, ligar o gravador de áudio e começar a falar um monte de palavrão sem sentido, que vai ficar sem graça. Eu falei: Mano, vamos contar uma história. Eu lembrei que eu tava vendo um vídeo de um cara onde ele falava, tipo, era um vídeo daqueles caras que fazem tipo tipo: Yay, guys, eu chupo as bolas peludas do Leaf, quero comer um cookie. <risos> Enfim, e isso que não era do Do do cara do, do gorro vermelho, não Era de um outro cara E pra falar a verdade, esse tipo de pessoal aí de, de comentário Acho que, o, que eu, o único que eu respeito é o Azul Ele foi o primeiro a fazer esse tipo de conteúdo aqui no YouTube E eu acho o vídeo dele é muito foda Porque é mais comédia e tudo mais Enfim, eu acho que todo mundo já sabe que eu adoro comédia Enfim é, Aí eu tava vendo esse cara e falava tipo Ah galera, tinha esse que eu jogava quando era moleque Aí eu encontrei ele depois Quando era... eu tinha esquecido dele Eu queria descobrir, eu procurei Quer dizer, na verdade eu não lembro se ele Encontrou o jogo ou não, só sei que, era que ele tava falando isso Aí no final ele fala Ai, ah, imagina todos os caras que tem filmes, sérios, desenhos Quando eu da Lua, caralho, a quatro E que gostava quando era moleque E aí não se lembra mais hoje e procura eu falei, caralho, eu tenho uma história assim com uma música E com desenho também, só que é um pouco engraçado Porque eu, quando eu era moleque, eu tava na TV Acabei caindo num desenho, fui assistir E era um desenho muito louco Onde tinha uma estátua da, da Virgem Maria Menstruando na cara do Papa Tipo, é sério, e ele ainda fala Ah, ela não está sangrando pela bunda, ela está menstruando e o pessoal fica tipo, oh, nossa! E anos depois, mais velho, quando eu tava assistindo Maratona no South Park, eu acabei caindo no episódio Blood Mary, que é justamente desse desenho. Eu não conhecia South Park, eu não sabia de nada. E, tipo, eu só fui conhecer, de, entre aspas, pela segunda vez South Park, quando eu tava assistindo O Senhor dos Anéis. E eu acabei caindo no, sendo recomendado pro episódio é, é, O Retorno da Sociedade do Anel às Duas Torres Alguma coisa assim Que é uma paródia com, com o Senhor dos anéis Eu falei, vou assistir E aí eu assisti amei. e amei E hoje eu adoro South Park e, para, e é como diria o Arthur Algo se pensar, eu ter assistido o, Quando criança, o que viria a ser Acho que eu tinha uns 10 anos O que viria a ser o meu futuro desenho favorito Sabe, tipo é o meu desenho favorito Acho que até minha série favorita, sei lá Acho que tipo, eu ficaria entre. Tipo, contar todas as séries, eu acho que, tipo. Ah, mano, sei lá, acho que eu até perde Até Demolidor perde pra South Park. Não sei. É que, tipo, série live action, minha, é, minha favorita é Demolidor. Mas enfim, depois é diversidade Depois é boys. É, enfim. Eu tô me distra distraindo aqui. Ah, em desenho animado, meu top 3 seria South Park, é o dos 90 e Os Espetacular De. Né, nessa ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, mas enfim. Onde que eu não gostava, não gostava. Tá, então, aí, é, não tava falando de self-park agora, eu vou falar de, de coisa, de, da música. Então, é, pra, pra quem usava Orkut, tá lembrado que quando você compartilhava uma, um vídeo no YouTube, no coisa, no, no Orkut, ele ficava salvo numa aba do, do, do sua página do Orkut de vídeos e lá aparecia todos os vídeos que você tinha compartilhado e eu gostava de compartilhar vídeos e tudo mais no meu Orkut ficava lá tudo salvo as coisas que eu gostava que é basicamente tipo uma página sua o Orkut era muito mais legal que o Facebook quem nunca usou o Orkut cara vocês não, não, não sabem o Orkut é tipo uma rede social muito superior ao Facebook e hoje ela não existe mais, quer dizer, eu acho que existe, sei lá, eu acho que tipo, voltou de forma não oficial ou oficial, eu sei lá Só sei que, enfim, é, não dá pra recuperar a conta, então, eu também não lembro de nada do como era meu e-mail ou quando eu era moleque ou qualquer coisa assim Mas enfim, e quando eu vi enfim, quando eu vici numa coisa, é, eu gosto de tipo ficar muito vidrado naquela coisa e, e ver um monte de vezes E aí eu e quando com música, eu gosto de ouvir ela muitas e muitas e muitas vezes, até mesmo em loop é, e aí eu... tipo, por isso que muita gente acha estranho como eu sei decor é, várias músicas, mas enfim e eu via bastante esse vídeo, ficava vendo várias e várias vezes aí obviamente chegou uma hora que eu dou uma parada, então vou vendo menos menos chegou um momento que eu não tava mais vendo tanto esse vídeo e o Orkut foi cancelado, aí tipo, não tinha mais Orkut eu parei de entrar no Orkut também, porque eu não sou muito de rede social Ô oh, carai Eu não sou muito de rede social, acho que é o que eu mais uso é o Instagram E pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu quase nunca apareço por lá É... E, enfim E tinha, e tinha um vi esse vídeo que ele era mais ou menos o quê? Sabe, é, eu não lembro o nome agora, vai estar aparecendo na tela Tipo, o Supremo já fez um vídeo desse estilo Que tipo, você pega uma música e faz tipo uma homenagem a um personagem tipo, um tributo a algum personagem que você gosta Seja de filme, série, de desenho, jogo É tipo o que seria o pai das edits, tá ligado? Que, só que na edit você tem esses mais efeitos, efeitos aí especiais, né? Com, é, assim, é, seguido no ritmo da música, qualquer coisa assim Eu fiz uma vez, quando eu tentei é, fazer uma edit Eu fiz uma sobre... O Superman e a Lois Mas não, não é da série Superman Lois É do, do do Superman da Lois Do Christopher Reeve E se você quiser ver, eu postei no meu canal secundário Então tá aí na descrição Mas enfim, isso não vem muito ao caso agora O que eu tô falando é que, tipo, eu gostava muito desse vídeo E eu sempre via essa música E era um vídeo do com o Homem-Manuel e Maguire E alguns quadrinhos Só que era antigo, né, porra, lá pra 2007 2008, por aí E então eu, tipo, sei lá, eu... É, eu ia fazer difícil nos dias de hoje, porque eu só fui lembrar, tipo, ano passado Seria difícil nos dias de hoje achar com tanto vídeo assim Que saiu depois E eu procurando, eu acabei achando uma pasta chamada é, Vídeos Nostálgicos do Homem-Aranha, coisa assim Enfim, ela vai estar na descrição, tem vídeo pra caralho E tipo, só a nata da nata dos mais nostálgicos Tipo, os, os vídeos pica mesmo, que você vai olhar Tipo, se você for, for mais, mais velho aqui no YouTube Você vai olhar e falar, mano, que nostalgia mais velho nos conteúdos de Homem-Aranha aqui é, e tinha um vídeo também que eu achei, que inclusive ele vai o link dele também vai estar tá aí junto com a pasta, né? Eu, eu vou até escrever, tipo, alguma coisa... Ah, o vídeo que eu mencionei. Que é um vídeo de uma apresentação num teatro do Homem-Aranha, alguma coisa assim, com os cosplayers. Que ficaram muito foda no, numa apresentação, acho que 2008, 2007, alguma coisa assim, referente ao, ao Homem-Aranha 3. Mano, muito foda, com uma música que se chama Spider Mix, que eu, inclusive, uma vez eu fiz até uma uma tradução mais ou menos pra ela, que ficou muito legal, se um dia vocês quiserem que eu apareça falando sobre ela aqui, eu posso falar mas enfim, é... aí enfim, é... eu procurei nessa pasta, olhei vídeo por vídeo e nada, não achei provavelmente quem fez esse vídeo é... apagou o vídeo ou qualquer coisa do tipo, mas enfim, eu nunca mais deixei esse vídeo Tá, mas aí você me pergunta, Chesa, é como é que você achou essa música? se você nunca achou esse vídeo, porque você tá fazendo esse vídeo aqui, pra você falar que achou a música, né? Ou você vai falar, falar, falar, falar um monte de merda e vai falar, ah, eu não achei a música, me ajuda a achar a música. Não, eu achei a música. Achei não, eu achei a música. Ô filho da puta que não sabe falar português. Tá, então, eu achei a música. Mas como? Não fui procurando vídeos do Homem-Aranha e tudo mais, porque... Sim, foi um vídeo do Homem-Aranha? Foi. Mas o, a música, ela não tá muito atrelada ao Homem-Aranha, tá atrelada a outro personagem que vocês já, vão perceber, vocês já vão entender quem é e eu tava um tempo atrás maratonando o Ben 10 e eu assisti o clássico, assisti o Força Alienígena, Supremacia Alienígena e parei lá pra metade do Omniverse, eu ainda tenho que terminar de assistir o Omniverse, mas enfim é, aí o... E eu tava assistindo, eu também assisti os filmes que são canônicos e um deles que também é canônico é o Alien Swarm, aquele com o Ryan Kelly, sabe? Aquele menino que é o. Que também se chama Ryan por sinal, naquele episódio do Smallville, com aquela música é, Superman's Not Easy, he's not easy to be me. É, que é uma música tipo I'm more than a bird, I'm more than a plane. É, enfim, é daquele episódio lá que ele encontra tipo um irmãozinho que também tem poder, alguma coisinha É da primeira temporada, mas enfim, foda-se é, você sabe o que eu tô falando, aquele filme lá do Ben Motoqueiro. Enfim, eu tava assistindo lá o Bendezma de boa, tipo, nossa, se viu maneiro, se viu maneiro E aí o, o Kevin aparece lá, ó, bem, se liga, eu tenho uma parada pra te mostrar Eu fiz esse carro aqui pro seu aniversário e vamos pra quando você fizesse lá 16, acho que é 16 que ele tá falando É, 16 pra você usar, mas aí vamos usar o seu carro mesmo Aí ele fala, ó, oh, beleza E aí começa a tocar a música E quando eu tava lá de boa, jogando sou assistindo na TV E quando começa a tocar a música, eu falei Puta que pariu E tipo, eu falei, nem fudendo Aí eu fiquei, tipo, vidrado pra caralho vendo, só que não cantou E depois eu fui pesquisar E, mano, começa, é tipo, é Alguma coisa assim é... E, mano, a música, pra quem quiser saber Se chama A Little Faster Depois eu pesquisei é, Dance Alien Swarm Song e, eu, mano, a primeira que apareceu foi ela Eu falei, caralho, mano, que foda Tipo, eu encontrei a música, eu fiquei anos procurando essa música Anos não, tipo, acho que foi uns dois só Eu fiquei uns dois, três anos procurando essa música E não encontrei em lugar nenhum Porque eu tava seguindo pro caminho do Homem-Aranha Se eu fosse pesquisar em Ben 10, eu, eu teria achado a música mais fácil Porque é uma música bem lembrada E, tipo, quem quiser escutar essa música Ela vai ser, literalmente, o primeiro link da descrição Abre o, a descrição aí O primeiro link é a música Eu não posso colocar ela aqui pra tocar Por causa que, você sabe Direito autoral, né? E eu vou acabar me fudendo. Mas eu sei bem que eu tô falando palavrão pra um caralho Então provavelmente o YouTube vai cair me matando Mas eu quero que se foda é, Mano, eu encontrei essa música e tipo, foi, foi muito louco E... É, mano, eu, o mais engraçado é que tipo Eu não lembrava de nada Mas é, eu ainda conseguia cantar a música Tipo, obviamente eu, eu não sabia a letra mas eu ainda conseguia cantar a música, porque eu tinha decorado, eu sabia como cantar, entre aspas, a música, mas eu não lembrava a letra E eu comecei a cantar assim, foi falei, mano, que foda, tipo, eu, eu encontrei a música, e é, mano, essa música é muito pica Então eu recomendo você, você escutar, ela se chama A Little Faster, eu não lembro qual é a banda Mas é uma banda de uns caras muito emo e gótico aí É, mas enfim, é porque, né, aquela época era tudo emo, então mas enfim, é na época do, do Homem-N3 e tal, assim, tinha muitos emos e ainda que o Sam Raim foi lá e deu uma de Troy Parker e Matt Stone e zombou, e zombou dos emos do filme dele. que acho que eu já falei aqui uma vez, mas vale a pena repetir. O Peter emo do filme não é emo. Enfim, e, mano, era uma, uma música bem rock ela é muito da hora. Tipo, é, deixa, eu, deixa eu lembrar um refrão aqui. Bom, ó, eu não lembrei como é que canta o refrão da música, então eu, eu terminei o vídeo assim E aí eu cortei aqui na edição e coloquei esse áudio que eu tô gravando depois de ter gravado todo o vídeo É, agora que eu pesquisei a letra aqui, eu dei uma olhada como na, na música de novo Eu lembrei a letra e aí eu vou lá, vou pesquisar a letra aqui, putz E aí eu pesquisei e a banda se chama After Tomorrow Então, se você quiser pesquisar, é After Tomorrow, a Little Faster A Little Faster é o nome da, da música, a Little Faster e After Tomorrow Bom, enfim é... Seria tipo It was never good enough for me You said you always keep your word Show me what you're after I thought you promised me the world Tell me what you're after Go on, take your way too far Cause here we are waiting once again You said you always keep your word Show me what you're after Just a little faster No, no, no, no, no, no. Enfim, mas I'm sure it tasted oh so sweet But it was never good enough for me É mano, essa música é Hold your breath now The bad was wearing thin From the pay that settles in When we learn too much too soon Too soon Hold your breath now The bad was wearing thin From the pay that settles in When we learn too much too soon You said you always keep your word Show me what you're after I thought you promised me the road Tell me what you're after Go on, take you way too far Cause here we are waiting once again You said you always keep your word Show me what you're after Just a little faster é, é, basicamente isso aí Eu tô percebendo um pouco. Mas enfim Mas enfim um... É isso aí, Vol, voltar pro vídeo aí Bom, saiba que eu não lembrei, tá? Eu fiz parecer que eu lembrei, mas eu não lembrei certo? Ah, inclusive isso é algo pra você parar pra pensar Porque aqui no YouTube existe uma coisa chamada edição É roteiro, é preparação, cortes, tá ligado? Tipo... É, tá certo que eu falei que esse vídeo não tem roteiro Então eu posso estar tá me contradizendo Mas enfim, isso não vem ao caso agora Existe isso no YouTube, tá? Então a maioria dos canais tem e aqui no Youtube, a gente mostra o que a gente quer mostrar pra você Aqui, eu, no meu canal pelo menos, eu dedico a mostrar o pior lado de mim Ou seja, boca é suja, arrombado, desgraçado Falo um monte de palavrão, faz piada pesada, falo um monte de coisa Pô, vocês nem mesmo sabem como o meu rosto é Por exemplo, eu uso uma máscara do Homem-Aranha, uso terno, falo muito palavrão, eu sou desbocado Tipo, aqui eu dedico a mostrar o pior de mim Entendeu? Então... É, vocês não conhecem o meu lado bom, assim como o seu Youtuber favorito, não mostra o lado ruim dele ou seja, tá aí uma crítica pra você social, assim, pra você parar pra pensar, ó Pare e pensa um pouco, porque eu vejo muita gente deusando o seu youtuber favorito por causa disso e disso e daquilo Então eu acho que você não deve ficar assim Ai nossa, eu adoro ele, olha como o loirinho dos olhos azuis é tão lindo, ai nossa Ai ele me chamou de plebe, mas que se dane, ele é muito inteligente, ai ele resolve enigmas A porra de um cachorro falante resolve enigmas e mistérios mais fodas do que esse desgraçado Então aí vai uma dica pra você, manda esse filho da puta se fuder e assiste Scooby-Doo Porque Scooby-Doo é muito mais da hora, é, é isso que eu tenho que falar, tipo, porra Porra, mano, é o que eu tenho pra falar. Scooby-Doo é foda também, eu amo Scooby-Doo. É... Sei lá, eu não tenho muito o que falar. Talvez um dia eu fale sobre... os. Na verdade, eu até tenho. Eu tenho um monte de coisa aqui pra falar sobre Scooby-Doo. Porra, Scooby-Doo é, é muito mais legal do que qualquer outro youtuber que se acha intelectual com seus videozinhos de mistério. Porque, porra, a gente tá falando de Scooby-Doo. Mano, se você achou um vídeo aí super intelectual de um youtuber que resolve mistério. <risos> é, assiste Scooby-Doo e a Ilha dos Zumbis. Ponto, assiste Scooby-Doo e a Ilha dos Zumbis. E o live action de 2002. Acho que é uma boa dica pra você. Vamos vamo seguir o vídeo aqui onde eu, onde eu, eu estava. E aí, tipo, mano, eu fiquei de cara, porque eu fiquei, caralho, mano, eu reencontrei a música, assim, aleatoriamente, porque foi muito louco, porque eu tava, tipo, jogadão não sou assistindo o filme, né, caralho, da hora. Aí eu, tipo, falei, nossa, mano, eu lembro dessa cena, essa é a cena do filme que eu mais me lembro, essa e a cena do do pai da, da, do pai da Helena, que ele parece o Dr. Octopus. Mas, assim, caralho, essa cena eu lembro bastante, porque será que eu lembro? Aí começa a tocar a música, eu falei, puta que pariu, caralho, filho de uma puta, é fudido. E aí eu falei, porra, que foda! É, mano, foi... Ai, me mandaram mensagem, Caralho, mandaram mensagem pra no WhatsApp, eu tenho amigos! Mas enfim, ah, mano, foi muito louco. Foi... Mano, tipo, sei lá, eu não sei se vocês têm alguma, alguma história de alguma coisa assim, porque, tipo, é, é uma sensação muito foda. É, cara, tipo, sei lá, se você quiser... Contar a sua história aqui, quiser que eu faça algum vídeo Contando as suas histórias Manda histórias aí, sei lá, talvez um dia eu faça um vídeo Lendo os comentários, oh, ô caraca, bati o dedo aqui É, fazendo um, um vídeo Lendo os seus comentários aí, e aí acho que pode ser legal é, mas enfim, ou comenta Só aí e fala, ah, não, não faz vídeo chato Seu viado, e aí eu não faço é... Mas enfim, se vocês quiserem eu faço Se não, manda eu me fuder e aí tá tudo bem é... Mas sei lá, o... eu gosto de fazer esses vídeos Porque eu gosto de ver um monte de gente falando abobrinha nos comentários que os comentários, pelo menos aqui no meu canal Não é só pra você falar sobre o vídeo ou discutir alguma coisa séria É pra você falar putaria É só pra você falar merda mesmo Tipo, é... manda seu chefe tomar no cu Ou qualquer coisa do tipo Me chama de viado que tá tranquilo É... Pode fazer qualquer coisa aqui, é bem de boa. É... Aí eu vou dar um com... coraçãozinho, responder vocês, zoar também, junto. Menos se você falar que o homem é do Tom Holland é melhor que o Tom guarda Eu vou mandar você ir pra puta que pariu. É isso aí. E não vou dar coraçãozinho, não. Aí eu vou. É... é. Eu tava pensando em fazer mais vídeo assim, falando putaria e falando besteira. Basicamente isso aí. Bom, então. Então é isso. É, bom. Tchau. Eu, eu vou. Eu vou comer goiaba.